E, e, e dar contexto para o pessoal que está acompanhando aí a gente. É, se você puder falar para a gente um pouco do que, que é né, essas plataformas de, de, de marketplace, qual que é a, a diferença de trabalhar com marketplace, para o e-commerce, para o mercado físico? Boa, vamos lá. Eu costumo dizer, muito simples, né? que o marketplace é o shopping. Que aí você entra num é. conceito, é como a gente começa toda a introdução quando a gente vai mostrar o senso de oportunidade, do porquê ser diferente e tal. Acho que é legal a gente deixar claro que nenhum exclui o outro. Então, tudo que a gente vai falar aqui, não é porque o e-commerce não é bom, né? A gente tava até falando do caso da, da Carol com a marca própria, é. que eu acho o e-commerce é a maior fonte, na verdade, do negócio. Então, não é um caso de, de excluir um ou outro, assim como o shopping não excluiu a loja de rua. Também o, o marketplace não excluiu o e-commerce. Mas o marketplace é, é o shopping, então ele já tem a audiência, né? É... Estava no Google vendo uma palestra do Google uhum. e ele, inclusive, falando, né, os top seis sites varejistas são marketplace. Então a gente está falando seis sites mais acessados é. para compra sendo marketplace, po possibilitando que a gente venda dentro desses canais. Uhum. Diferente do shopping onde a gente vai pagar um aluguel, né? Raríssimos marketplaces cobram algo físico, é tipo fixo. Como, como mensalidade, né? exceto ter um Leroy como exemplo, mas muito fraco ainda em Marketplace, mesmo sendo hum. uma grande empresa. Hum. Os outros cobram só na venda. Então, tem também essa vantagem. E aí, quando a gente vai para o e-commerce, você está dizendo de ter a sua loja virtual própria. Eu até nem gosto de ficar usando e-commerce, porque e-commerce confunde... Porque, na verdade, o e-commerce é tudo, na minha visão. Vender hum. pelo Instagram é uma venda pelo e-commerce. Hum. vender de qualquer forma online. Você está vendendo de uma forma pelo seu e-commerce, independente de onde você está. Hoje o WhatsApp tem o meio tem de o pagamento, você também, manda, né? você tem a tua lojinha própria, põe o teu catálogo, o cara compra. Então, isso é o e-commerce. Então, eu sempre falo loja virtual própria. Tem. E aí é você ter a tua loja com a tua identidade. Só que, ao mesmo tempo, eu tenho que construir o meu tráfego, eu tenho que construir a minha audiência, eu tenho que construir todo esse caminho. O marketplace isso já existe. Então, eu diminuo a curva de aprendizagem. Eu tenho que aprender a anunciar bem, entender as regras do canal e depois que vender, como eu vou despachar. Porque o tráfego, a tecnologia do carrinho, a tecnologia da plataforma, se está se tendo muito carrinho abandonado, se não está tendo, se, isso daí quem faz é o Marketplace. Por isso que eu acho que o e-commerce próprio, com raríssimas exceções, senão a cara vai me bater aqui, né? Mas <risos> eu não, não fiz não. esse caminho! <risos> com raríssimas exceções, o que a gente tem, a gente tem consultoria para e-commerce também, Legal. mas para a loja virtual. Só que a gente tem visto que vendendo menos de 200, 300 mil reais no Marketplace, é difícil pela dedicação, pelo prazo de retorno, pelo que você tem que fazer. Então, por isso que a gente sempre fala, Marketplace é a porta de abertura, a porta de entrada, onde você vai validar produto, validar com velocidade. Uhum. E aí depois você vai chegar no teu momento. O Dom tem a marca dele também, né? Estava é. stalkeando antes de vir pra cá. Então, depois... Galera, espirulina é alface, né? Então já tá, <risos> tá dito aqui. Mas ah, eu vou começar a comer alface todos os dias em cápsula, que aí já facilita. É, mas, ah, então, quando a gente... É... Aí depois você faz o passo. Porque aí você vai ter que ter uma estrutura, pensar em e marketing, pensar em campanha, pensar numa jornada muito mais longa que o marketplace. Legal. É, e, e você tem de cabeça, por acaso, alguns números, né? Quanto que fatura Marketplace do Brasil, quantos vendedores, quantos clientes? É isso que eu ia falar, quantos usuários, porque às vezes a gente vem do e-commerce e é difícil pra caramba você levar tráfego pro site. Então a gente monta toda uma estrutura. E no começo eu até falava assim: será que eu coloco meus produtos no Marketplace com aquele medo, a pegada no lead, né? Que a gente tem ali. E aí ele começou a trabalhar com Marketplace, eu vi escalando, mas não tenho essa noção do número, imagino que muito grandioso. A gente começou a revender meus produtos lá também, né? Legal. Ah, vocês também começaram? É, ele Sim. puxou. Porque, ah, legal. Porque é fato tem como proteger a marca, né? Assim, é, a gente pode até entrar nisso. Quem tem marca, como legal. se posicionar. A gente tem um assunto legal. A gente atendeu Brastemp. Olha então que A gente bacana. atendeu várias empresas que tinham esse conflito. Mas se a gente for falar de número, tá? A gente vem crescendo no e-commerce ano a ano. Independente de crise, independente de cenário. Independente da Black Friday do ano passado não ter sido boa. E não foi mesmo. A gente tinha... Copa do Mundo acontecendo, eleição na rua extremamente... O, mei... o começo de novembro é. era a aposta da Black Friday e aí ficou naquele... Independente de cenário político ou de opção política aqui, mas ficou um cenário ruim para venda, porque ficou todo um clima de incerteza. Hum. Então, a gente teve esse cenário, independente disso, vem crescendo. Quando a gente olha para o e-commerce, a gente já vem projetando né, crescimento. A gente chegou na pandemia a 15% do varejo total, que é pouco perto de China, que é 50%. É né? A gente vai para os Estados Unidos com 30%. Então, isso significa Significa que ainda falta mais confiança, mais acesso à internet. Isso está acontecendo no Brasil, né? Você vê o Nordeste crescendo para caramba, tomando a segunda posição, ganhando do Rio Grande do Sul, só é. perdendo para o Sudeste, né? Que aí não tem como ganhar mesmo. É, a gente é o que menos cresce no Sudeste aqui, só que é a maior fatia do bolo, por isso que a gente cresce menos. A gente pensa que é tão simples, mas toda semana eu tenho na marca a pergunta de como comprar. É, e porque as pessoas são novas. É. Então, se você pegar até pouco tempo atrás, não tinha 3G no celular de todo mundo, né? 4G hoje na grande maioria. Hoje em dia, a maior parte dos aplicativos de Marketplace são gratuitos para compra. Então, isso possibilitou um acesso a... Não depende do seu pacote de dados, você acessa. Então, isso é muito forte quando a gente olha, mas a gente já pode falar de um, de um faturamento acima de 120 bi. Uau. tá como número 120 bi anual. É anual e Uau. aí você vai ter divergência entre a, a EBIT, entre a abcom, porque eles usam parâmetros diferentes, alguns não consideram o Mercado Livre, alguns outros consideram, outros e aí você vira um número meio mascarado, mas sim, é um número bem alto, crescente, bem alto. onde os marketplaces chegam a representar 80% da venda. Então, quando a gente olha, Uau. só Uau. assim, ah, tem muito bi fora disso? Lógico que tem, está falando de 20%, vamos falar de pelo menos 24 bi aí fora. É. Só que eu tô falando de, cara, quase 100 bi acontecendo em marketplace. Nossa, Então, tipo, se, a gente, se você for escrever aí, o Dom for escrever, vai errar o zero. Porque ninguém nunca teve tudo isso na conta. Então, nós vamos errar a quantidade de zero e vamos ter que contar. Então, isso é a possibilidade. Em termos de acesso, aí a gente também vai ter algumas divergências. No comparativo de acesso único, que não é o que eles compartilham. Normalmente, eles compartilham acesso total, tá, né? É. Igual a Americana sempre Foi, compartilhou. Né? 100 milhões de usuários, somando 90 milhões eram americanas com o principal, né? Caiu um pouco agora, pelo todo o cenário, mas está retomando. Foi uma páscoa muito boa lá já, então retomando os clientes. Aí você tem mercado livre com acesso gigantesco também, passando, mantendo acima de 200 milhões de acesso. A gente tem até a própria Shopee com um número de acesso muito alto pela facilidade do aplicativo, né? que foi como eles dominaram o Brasil. Você tem a Amazon crescendo, né? então é, já começando apertou. a puxar próximo a 100 milhões de acessos. Você tem Magazine Luiza, que... Vinha caindo no final do, do, do outro ano, aí veio recuperando no final do ano passado em termos de acesso. E aí, quando a gente olha, e eu tô falando pela lei, tá? A gente tem contato com todos eles, tem coisas que a gente tem com o NDA assinado, tem coisa que a gente. Aqui é, é a minha opinião, tá? Uhum. Vem dos números, mas quando o Magalu caiu lá em 2021, foi muito próximo do balanço, que foi muito ruim, que a ação derreteu, né? Uhum. Os caras derreteram a ação e tal, e aí eles se tiraram o pé de tráfego, porque o que movimenta é o tráfego. Total. É, o, o mercado livre tem um acesso orgânico muito forte. Os outros, eles são todos alavancados com dinheiro em Google. Pelo próprio Marketplace. Isso, sim. Legal. Então, eles são todos alavancados. Tá. Então, quando você fala assim, ah, eu estou com um problema na, em determinar, ah, caiu a ação. Provavelmente, você vai ter uma tirada de pé em coisas que são não, não é um retorno certo. né Ele ganhar a primeira posição no Google, ele ganhar o shopping, não é certo para ele. Então, uhum. eles tiram o pé, mas Magalu voltando. Então, acho que a gente tem um tripé muito forte, um, ah, um quarteto acho que muito forte quando a gente olha. Mercado livre é o maior, não tem, não tem discussão. Uhum. Todos eles chegam nessa conclusão, os próprios canais, não tem como. Para nós, tá? em termos de faturamento, a Amazon já é o segundo maior canal dos nossos clientes. Tá? A FBA ah. muito forte, né que é o fulfillment deles, armazenando, expedindo, então muito forte. Aí a gente tem em volume de pedido a Shopee, pode até, acho que ganha, de, de, só perde para o Mercado Livre e chega a ganhar, o Meli faz mais de um milhão e meio de pedidos por dia, né? Então, ele, ele chega, a Shopee chega a ganhar da Amazon, mas perde em faturamento pelo ticket, estão melhorando. E aí Shopping você tem Magalu. Chega... Desculpa, Shopping Shopee chega é o terceiro, a da... Ah, tá. Ganha da Amazon em número de pedidos e perde uh, faturamento, faturamento por causa tá. do ticket. Legal. E aí a gente tem a Magalu em terceiro lugar, mas o Magalu, sendo 100% brasileiro, né que é legal... E a gente tendo também uma política ganha-ganha muito forte, assim, da galera ouvir, ser muito acessível. Mas a Amazon vem surpreendendo a gente. Black Friday do ano passado e do retrasado já foi o segundo maior canal, perdeu Legal. de forma efetiva só para o Mercado Livre, Legal. que é muito forte. Nossa, monstruosos os números, né? Muito. Fico pensando, imagina esse tráfego no meu site. <risos> Deu até um bug não, aqui na é minha caso, mente, aí pensando. É. é isso, é, aí eu tenho... <risos> não, Mas um número legal para gente saber disso também, né? A gente fez a caravana Magalu, ano passado com o Magalu, eles rodaram o Nordeste praticamente, né? Foi, foi a região que eles mais rodaram. E aí o Fred falou em Recife, um número que eu não conhecia e acho que nem tá em balanço, mas eles gastam um bi de real ao ano em marketing. Nossa. Como o Magazine Luiza. Bom. Então também você precisaria do bi na conta. Você precisaria um bi na conta, <risos> né? conta para um botar com esses 10 milhões. É. é isso aí. aí já começa com a Lei, investidor. É, pronto, né? Estamos no canal <risos> Onde eu assino? Né? A, a, a investidora está lá. <risos>